Fala, fala galerinha! E aí, eu sou pessoal? É eu sou a Roberta, você é mais um alefante é literário, e hoje a gente veio falar sobre Amigos Secretos, sobre Natal e essa época de fim de ano maravilhosa. Ai, pessoas, não é gravado. É isto! Tá tudo ótimo! Bem, tudo bom, galera? Grupo que é maravilhoso. Ai, o que, é que tá acontecendo? Ah, é o seguinte, gente, é o seguinte. Vamos explicando o que tá acontecendo aqui nesse canal. Primeiro, estamos participando de dois Amigos Secretos. Cinco pessoas maravilhosas aqui desse booktube. A pessoa fica dizendo que não vai entrar, que não, né, não vai gastar dinheiro, Toda na que não é sabe, todo mundo é a mesma coisa, aí vai e entra, né? não é que a gente já tá aqui, vamos continuar, né? É, vai dar certo, vai dar certo. Vale a gente vai falar sobre um desses amens secretos hoje nesse vídeo, e o outro amigo secreto, vamos acompanhando a gente no, no Instagram da Vida, sabe? o Instagram, aquele, aquela outra rede social, a gente vai. <risos> tá aí... A gente inclusive tá um pouco alto, né? Tem mais aí, vocês estão ficando seguindo. Mas aí, e a gente vai falar lá. Esse que a gente vai falar é o Happy Christmas. Christmas. E o que a gente vai falar lá no Instagram é o Amigo Sequestro. Que é isso, é, foi o nome. <risos> foi o nome que falou assim em Norte, né? Piscianos. Ficou nessa. Esse Amigo é Secreto, hum. aqui o Hello Christmas, Sim. foi organizado por Mariana Mortari. É o segundo ano que ela faz? Acho que é. Não, não sei for acho é, algum é. Ano, é o ano que ela faz. É outro ano que ela faz. Né? Porque já teve outra edição, sei disso. E é isso. Tem muitos canais. Quais são os canais que são participantes Vamos lá. Bruno Nunes. Charlie de prosa, que é o de, de Mari Autonomia do terror, Litara Sutra, que é Mona Luago nos livros Tiago, Luago Tiago nos... Nos Luagos <risos> Caça Páginas, nós Fundo Falso posso para um Café Hoje é Dia estando Quadrada Conto e Canto, Magia Literária, Canal da Andra e Talitanda. E Minha gente, gente, viu? gente, viu? Uma, a gente a vai chance. deixar os links, porque assim, tem gente que vai lançar vídeo e tem gente que vai fazer nos stories e deixar assim destacado. Que vai, tipo a gente que tá lançando agora, mas tipo, um monte de gente já soltou, né? Ah, verdade. Já soltou Sim, ontem só, os vídeos. Só, soltou ontem. Aí a gente vai deixar aqui embaixo os links já certos, né? De quem vai botar no YouTube, quem hum. vai botar no Instagram. E aí vocês vão caçando essas dicas isso. que estão ótimas. vão tentar adivinhar quem todo mundo tirou, né, fazendo seus mapas mentais daqueles. <risos> o quê? <risos> ligação, isso. E aí, o que acontece? A gente mandava um livro e mandava um mimo. Isso. Só que teve Black Friday e a gente acabou que mandou separado, porque enfim, desconto, né, galera? E aí, e pronto. Eu já enviei meu livro, falta enviar o mimo. Norbe, tá em que, que pé? <risos> Também, talvez só vá enviar tudo. Em fevereiro, carnaval, a pessoa ah, vai receber. E acho que é isso, a gente só, só fala isso Aí, tipo, e dá dicas. Designar, eu tenho duas então, dicas. Dê suas dicas, eu acho que eu tenho duas ou três, sei lá. A minha dica é que a pessoa não é nordestina. Tem uma norma doidada. Tem uma agora que eu, eu, eu pensei. gente. Mas tá bom, é, é isso, não sei eu que. Acho. É, pra ninguém adivinhar. Aqui. Hum. Pronto? Acabou? Não, fala só. Sobre... Ah, você que tem dizer todas Não, de uma é, vez. Não, agora é pronto. Não, Ai, quem eu é quiser. <risos> A minha dica é... Essa pessoa... Ai meu Deus. É uma mulher. Tá. Pronto. As duas Pelo só tem. A minha segunda dica é que essa pessoa... Eu vou classificar essa pessoa como trevosa. Uhum. Não sei se é um bom adjetivo, mas tipo assim, ela gosta de coisas darks. Sou eu, certeza. E, <risos> e eu achei bem interessante. Hum. Eu, depois dá um extra? Pode, que eu vou dar muito, muito bem nos um dois só Eu, eu não sei se vai ser muito bom não também, porque os canais são canais novos pra gente. Mas eu não conhecia hum. essa pessoa. tipo Interessante, ela tem um gosto literário bem diferente do meu. Entendi. Dei, dei várias extras. Várias dicas, foi boa, foi parabéns. <risos> Quem não acertar, não vai acertar. Tá, então, é outra é dica. Isso. Minha dica, eu vou dizer outra dica. Ela gosta muito de ler um, livros escritos por autoras e a gente acompanha o canal dessa pessoa tem algum tempo. Algum tempo eu não sei. Quanto a pessoa define algum tempo? Eu, eu, eu não vou chutar não, mas eu... Algum tempo. É isso. Tá. <risos> Parabéns. Top. Nota 10. É isso. Quem você já sabe quem a gente tirou da gente nos vou comentários? Eu vou ficar piado. Eu vou botar eu vou descobrir <risos> todo mundo. É isso, fiquem ligados nesses amigos. Eu tô pra agora refletindo. Ok. Ei, é, gente, é o seguinte: vejam os links que a gente vai deixar aqui embaixo pra conhecer todos esses canais maravilhosos que estão participando. Comunicando 2, hum. vejam o Instagram, que a gente vai dar as dicas Sim. do outro Amigo Secreto, porque também já está rolando. E. A tá é gente não sabe mais gravar. Tá pronto, acabou, gente. Meu Deus acabou aqui agora. Aí. Se inscreve, comenta, fica ligado, não sei o que. Tá rolando muito secreto. Demisão tá acabando, a gente tá se programando. a gente Não vou, não vou prometer nada também, pronto. Faz de conta que eu já falei o que eu tinha que falar, ficando no subentendido de vocês. O quê? Eu não falei nada, deixa o seu like, segue a gente tá nas redes sociais pra ficar ligado em tudo que a gente tá fazendo, aqui, sempre tá mas agora fica ligado mesmo, porque é, tem que ver coisas vai acontecendo. Vai ter, vai ter, gente, a gente promete que vai ter, é então esse esse desse sumiço que aconteceu, mas vai ter. E é isso aí, pronto, acabou-se, valeu. Valeu. Top. Tudo bom, galera? Ah, gente, nem colocou uns enfeites de Natal, não foi, nos acessórios? Quanto minutos Pra cantar pingobel? A gente canta tá agora. Bingo! Bell! Bingo! Bell! Bingo! Bingo! Bell! Bingo! Bell! Bingo! Bell! Bingo! Bell, bingo! Bell! Hey!